Eu, uh, então na descrição do vídeo aí na, na descrição aí embaixo deixei o link para download da aplicação que vamos usar hoje então uh, após termos feito o, o download da aplicação nós vamos pelo caminho do download não é? não uh, de princípio uh, para quem baixou usando o, o IDM uh, penso que vejam um o cartão aí não, uh, vamos encontrar aqui em Compressed não é comprimido não estando aqui vamos é, clicar no botão direito do mouse e vamos extrair Extract Files clicamos em Extract Files e ele extrai aqui mesmo clicamos em OK após feito isto nós abrimos a pasta e clicamos novamente Primeiro vamos desativar o nosso, o nosso antivírus por uns minutinhos, não é? Nem que sejam uns 10 minutos e se tiver a usar Smadav também é melhor colocar ele por um tempinho sem estar a funcionar senão vai bater o que Ok, então vamos dar o um clique no, no ícone Bandicam e começamos a instalação, clicamos em OK fazendo a instalação, eu já instalei não vou instalar novamente, mas é uma instalação comum, normal, não tem nada estranho e após isso, vai abrir, vai executar o Bandcam, vamos encerrar, chegamos aqui em, na bandeja, encerramos ali também que estará de funcionar no fundo e feito isso, vamos abrir o, o keymaker mas, um detalhe, vamos clicar o botão uh, direito do mouse vamos executar como administrador então para quem está usando usar o windows em, em inglês irá aparecer run as administrator então vamos aqui executar como administrador e damos ok então aqui colocamos um e-mail no nosso aleatório depois de feito é só clicar register application e ele vai ativar o bandicam para não tirar aquela hum, para não tirar aquela marca de água né ok então. bom após de efetuarmos a, a instalação vamos vamos seguir aqui para a área de trabalho ou desktop não é deixar colocar uma tela um pouco mais visível whatever ok vamos para aqui pegamos o ícone clicamos duas vezes e vamos em sim ou oh yes e e a primeira interface que ele vai nos mostrar é esta aqui, é só clicarmos algumas opções que acharmos importantes ou relevantes, clicarmos em pausar, não é se no vídeo você gostaria de pausar o vídeo, por play temos aqui a primeira opção é gravar, parar, por play ou stop, depois temos aqui mo mostrar o cursor, o cursor é o mouse, não é? adicionar efeitos de clique para quando for a clicar alguma coisa, dar aquele clique então whatever. para quem quiser pode ligar essa essa área aqui para a webcam, para quem está a usar laptop ou quem tem webcam pelo PC. Alright. então vamos para as definições do próprio vídeo, né? que vamos exportar. vamos aqui em pre-definições não é? predefinições. eu uso essa essa predefinição aqui, mas se quiser Pode usar YouTube 720 ou 480, depende. Eu 1080, depende da, da resolução que achar melhor. Então, eu uso esta aqui, é, é a configuração que eu uso para os meus vídeos, para sair com uma qualidade muito boa. Mas eu acho que tem a ver mais com o desempenho do próprio computador. Eu, por exemplo, tenho uh, gráfica NVIDIA, tenho uh, a gráfica Intel Graphics. Então, o vídeo de hoje é esse. Então, deixem um like aí, compartilhem comentários. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo através das redes sociais que deixo na descrição do vídeo. Nerd Mania é nós, Valeu!